E aí galera, tudo beleza? Aqui é o X vírus na área de novo Hoje a gente vem com a gameplay aí um Battlefield 1 né? A versão beta que saiu hoje aí pra um monte de gente Pra ser mais exato, é, dia 30 de agosto Eu recebi o e-mail, eu sou preview do Battlefield Então eu recebi o código e outras pessoas também que são preview E não eram, se inscreveram no, no, no site do Battlefield, lá, lá na... No site da EA e ganhar o código para testar. Então vamos lá, vamos parar de conversa, vamos começar. Accept, aceito, sim, aceito. Lógico que eu aceito que eu quero jogar, né? Então vamos lá, bem-vindo ao Battlefield. personalizando a experiência para você. Tá diminuindo o som. Lá, deixa eu ver o que, que a gente tem aqui Home e Happy Tuesday X Virus Try Battlefield um Conquest Bem vindo a Battlefield Beta Tem vídeos aqui pré-order do Battlefield né? Você pode estar tá comprando também por aqui Com certeza vai te levar para a loja Vamos lá, o que eu quero é Multiplayer Isso, ah meu garoto Conquest Rush, Together, your team, ataque, defesa de objetivo e tal. É, parece aqui um, um, um. tipo um. atacar e defender, né? Mas vamos nesse daqui, vamos nesse.. 64 pessoas. Vamos ver como é que tá o servidor. Né? Apesar de que é um, um beta teste. Eu nem acredito que eles mudam muito. Né? O pessoal fala, ah, é uma demo, é uma demonstração do que vai ser o jogo. Se é uma demonstração do que vai ser o jogo, estão demonstrando o que é o jogo. Então, se é o que é o jogo, melhor. É tipo o PES. Os caras lançam a demo do PES e é a mesma coisa quando lança. Zilhões de anos-luz depois é que eles vêm lançar uma atualização para corrigir os bugs. Capture and roll the flag. Massive, the majority. Flight O negócio tá aqui. Aperta RT aqui pra quê? Ah, massa. Ó. Dá pra puxar meus amigos aqui. Olha lá. Tem uma galerinha ali. Amigo meu, é tis, que Ele tá jogando no Battlefield. Convidar ele pra dar. Convidar para jogar. Opa. Deixa eu ver. Esse cara aqui é um sniper charlie esse cara aqui é bacana tô gostando dele aqui vamos ver se é cidadão aqui é vou com esse aqui vamos ver vamos lá customizar Pet x para esquadrão então, ah Deploy. gráfico o gráfico, o gráfico do jogo. a mão do cara segura olha lá olha lá olha o pelo da mão do cara lá nossa esse aqui, esse aqui tá estranho é a princípio o gráfico é assim Tá no deserto, cara. O gráfico tá demais. Simplesmente nossa, eu acertei esse cara, não? Né, cara? Olha a, a duna. We have lost ah, objective Charlie. Isso. O que é Freddy. ver o que é mais Tahrim cephaneleri yerleştirildi. Tahrim cephaneleri hazır. Dinamit kuruldu. América no mate ya, <gülüyor> Alguma coisa em we have lost objective dark. Apertei no B aqui, já dá uma escorregada bacana. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se dá é pra mudar a ah, Y, mudar arma e básico. We have lost objective Olha, o cara tá me vendo ali. Outro, olha ah, lá, tá bom. Né, o azul mas é meu amigo. Eu tô prevendo aqui como eu já tô fazendo. Vai ter muito camper aqui. Então, o cara sobe numa colina dessa, fica lá de cima com um sniper. revive quer pular para reviver ou então request revive eu apertei no B. Nossa, deixa eu ver. Esquadrão, deixa eu ver com quem eu quero dar uma jogada agora. Vou jogar com esse cara aqui. Deixa eu ver. Esquadrão fogo. Teams. Team fogo. George ah, Manejar Esquadrão 2 Vamos nesse daqui Cara, como é Deixa eu ver isso aqui. Manejar Esquadrão View profile, profile Switch Twins. Hum, tá meio embaçado esse negócio aqui, né? Agora começa a jogar, deixa eu ver aqui. Aqui. Leave screen. É, Sair do esquadrão, não. Join squad, quer dizer que é entrar no esquadrão. O esquadrão que tá fraco, esse esquadrão tá cheio, tem 5. Esquadrão aqui tá fechado. Vamos lá 3. Join squad pronto, agora vamos ver aqui o que é, é vamos esperar para ver o que vai dar. Né? Pronto, entrei no esquadrão. Agora vamos esperar para ver. Oi, saiu um cara. Olha os gringos aí falando. Hi guys! Não sei se os gringos estão me ouvindo. Esse treino vai começar? Deixa eu ver aqui. Oh, Falta só um cara pro meu esquadrão.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 sair desse quadrão aqui vamos pra esse, ah esse daqui tá com uma droga do cadeado criar o esquadrão pronto Vou criar meu esquadrão que é melhor que eu faço aí alguém entra ou não entra né deixa eu ver se dá para apertar mais alguma coisa aqui não não dá para escolher soldado rapaz gosta também ah tá esquadrão tal deployed Nossa, o que, que foi isso? Deixa eu ver... LB... Ah, médico tá aqui, dá pra mudar aqui, ó. Suporte... Rifle... Scout. É, eu vou de. vou de scout. Nossa, olha isso. Gostei disso, hein? Ah, legal, você corre. Meio estranho aqui, opa, cidadão tá ali, Caramba. base de artilharia. Esse negócio aqui, né? Pegar um cara desse aqui. Ah, ah. Nós have taken o George. cara? O doido cara Camperando aqui, Eu gostei. O jogo em si, parabéns. Mais uma vez, vai superar a expectativa do cofdu. Do... We have taken Objective Charlie. Vamos, vamos, rodar, né, cara, ficar sentado aqui não vai rolar não. We've lost objective George. Aperta X pra soltar Aqui, Cadê os caras? Ó oh, tem um rapazinho ali Eles agora tem. Tão... Opa, tem um cara vindo ali Ah Ele é máscara cara... Hum É foda Nossa, olha que pistolinha louca na cabeça, toma na cabeça. É da hora, velho. Todo mundo testando o jogo, ninguém sabe nada. É, não tô achando os caras pra matar. We have lost objective Freddy. Tá vendo um cara ali, ó. Nossa, eu acertei o cara. O cara tá na bandeira ali, velho. Olha isso! é vamos lá. Nossa, olha isso, pupa. Não é. é gostei. Halfway We have the upper hand. É, só espero que ele não saia em inglês, né? Eu espero que ele saia em português. Nós have o Objetivo Charlie. Lixo. O cara que é metralhador eu matei ele. Bomba, tio. Baixo nos a dica é ir Carregar toda a vida Ah, mas tá bom ó. Bandeiras capturadas 59,66 É, cara Bem diferente de guerra atual Bem diferente de nave-mãe Essas putarias todas é, Vem pela parede Andar igual lagarto na parede Essas putarias todas Que a gente já tá cansado aí eu eu acharia que não não iria comprar mas é, renderei me Vamos lá. é deploy. ó oh, da hora next round starting capture hold the flag Capture, capture né? Capture Catherine, roll the flag. Esse meu inglês, meu Deus do céu, horrível. Ah, vamos lá. Retornar ao menu apertando Y. Change in check metal. Vamos ver esse. Change in check metal. Ó, oh, tem a ordem de Hipócrates. Royal Order, Order of the Bull, Scout Order of Valor. É, o negócio tá bom. Ah, tem, tem um bagulhinho ali pra você tocar a música. Ó. Vamos lá. Suporte, médico, assaltos. Hum, esse daqui, deixa eu ver, suporte. Vou jogar com esse cara do suporte pra ver. Ah. Como é que é, meu tio? Ô, meu tio, ô, ajuda aí, ô! Ô, cê é louco, mano! Vou pegar isso aqui, meu pai tá também. amigos o cara ia andar uns 10 km no mínimo pra chegar segura aí tiozão segura aí que o bagulho tá doido nossa olha que da hora velho. Nossa. É, fazia tempo que então, todos nós estávamos nos clamando então, vamos, vamos pegar esse cidadão aí uhul novigasu nossa ótimo é aquele cara lá mano atira essa porra hein aqui, captura a bandeira, ah, isso fica na bandeira, ah, ah, aí, nossa, termina vermelha, É Nossa, ajuda aqui a pegar Nossa, olha isso tá vendo pra pegar a bandeira, o cara me abandona Aí eu morro lá sozinho O trem E filhão Deixa eu ver se dá pra jogar Dá pra colocar o cara aqui opa é. oh, oh não oh não oh não request segura vai pular o reviver já vai de novo Cara do boneco. Cara do boneco. Tem que levar pra bandeira, tiozão. Ali, ó. O oh, é tá ruim de volante, hein, filho. Tiozão, não sabe pra onde Isso, faz pro time do cara. Nossa, eu tô ficando tonto aqui. Essa porra vai capotar essa. Uou! Nossa, velho, esse cara ali Pelo amor de Deus, onde é que tu tirou essa habilitação? Olha isso. Tá indo pra onde, ô desgaste? Que caralho? Ô, oh, você oh, é louco, filho. Você é louco, cachoeira. Vai morrer nós dois aqui ô seu Pano com. Ah, morreu os dois. O cara é mais retardado, velho. Nossa. Tem jeito pra tudo nesse trem. Ai ai, vamos lá nós de novo. tá o cara dirigindo esse carro aqui Pô, isso é doido Tá morrendo aí, não sabe nem Nossa Os tarinhas já estão Aqui, kit médico ah, com esse suporte aqui. olha a arma de cara. caramba aí. Porra, porra! Aí, Pô, quero pegar um desse. Ele We are losing objective apples esse cara tá indo. Nossa, olha isso. Da hora. Matar o cavalinho, vem né? aqui. Nossa, olha o cara. Olha só isso. O cara parado ali matou todo mundo. Então galera, assim, a princípio por ser demo, é né, um beta teste, eu achei assim do caramba o jogo. O jogo tá irado demais, né? muito diferente de tudo que a gente joga. Aí, entre Call of Duty, Medalha de Honra, Ghost Recon, Rumble Six, o Siege. Né? Acho que tem mudado. No Oi, seguinte, é um... Olha isso. Vai ficar parado. Olha. aqui. Eu também nem vi o cara porra não tá ruim, não tô matando nada Esse daqui eu não gostei Escote só tem dois, três, quatro é um rifle de assalto Médico porra. Porra. O que é isso? Ah, já bugaram o jogo velho Olha isso pelo amor de Deus, porra, esses caras são... Ah, paciência, filho. Aqui, bota eu ali, filhão. Isso, bota local. Aí, aí, aí! Aí eu vi vantagem. Porra! Ó o babaca do cara, não tá indo. Tá, meu amigo, filho da mãe. Que aqui? casa dos caras, né? Peguei are ali objective Darth. So We have taken Tá vindo correndo e né, gritando opa ah, não falei eu ouvi ele cara ai ai é como vocês estão vendo aí gráfico tudo muito melhorado opa Descer naquela bandeira ali. Olha, rapaz, aqui olha que tá bom onde é que tem avião para nós dirigir o avião cadê, cadê o objective nos trabalho do We have taken objective George. Now, Jeep também nem. We, oh. oh. We have taken objective Charlie. É, é tio. Nossa, o que é isso? E caramba, nem vi. É. O jogo tá muito loucão mesmo. Deixa eu ver. Ah, tá aqui a base. Aqui a base. Aí, aí eu vi vontade eu ver. Onde é que tem? Eu quero andar de avião. Cara. We have taken objective Nem sei o que eu soltei aqui, cara. We have lost objective George. tiozão, oh, dá carona aí, ó. Oh. We have lost objective Charlie. Aí, isso aí. We are losing objective apples. É isso aí, agora eu vim com a artilharia, mano. O trem agora é doido. Cadê? Deixa eu um cara desse, mano. Vai pra sentar. Deixa ele, gente. É We are losing objectively. Ah, prestar atenção numa outra bandeira, aí o cara vai e me solta deixa eu ver olha o trem, mano é trem isso? você é louco eu quero um cavalinho não tem um cavalinho não pra mudar Cavalinho. We have taken objective dust. Cavalinho. Quem é esse cara aqui que me deu de bi o quê, rapaz? Oo, oh, olha aí. Rapaz, não tem um cavalinho pra andar aqui, Uma Egon. Uma aguinha Pocotol, no um trem. Pô, os caras levam os carros tudinho, velho. Olha o outro não sabe nem quem é, não sei se é amigo, sei se é inimigo, não sei que porra é. Cadê? Ah, esse daí tá vindo de lá. Como é que ele foi desgraça buscar por esse avião? We have lost Objective Freddy. É, Freddy. We have taken objective, George. Meu irmão, o negócio é o seguinte, não tá bom aqui. Eu já tô no deserto, olha só, não tem pra onde ir, velho. Não tem pra tomar uma Coca-Cola, não tem pra comer um hambúrguer, um McDonald's da vida. Só tem neguinho, ó, voando, um neguinho correndo de cavalo, de trem. Porra! O que é isso aqui? Cagaram aqui? Acho que alguém cagou aqui, velho. Porque não tem cabimento de trem, não. Olha isso! Ah! Não tem, velho. Eu queria pegar um, um.. um avião pra dar um rolê de avião. Tô vendo o cara chorando. Olha ali, opa. Que isso é ali? Aqui? É ruim, hein? Deu ruim. Return to the combat area. We have lost objective Charlie. Tá aqui, We have aqui. lost objective George. Lá. Por que tem avião do lá de cai aqui? de morrer? de eu apertar Start aqui pra ver. foi? Ué, não aparece nada no menu do Start? Acabou o jogo... Não sei... Ah! Nossa, que negócio demorado para entrar no Start, véio. Resumo... Olha isso! Nossa! Demora da desgraça! Travou estranho aqui. Nossa, é eu, hein? Ah, pensei que eu podia ir pra colina e meter balanço no carro. Quer dizer que você tá. Acabou. Bom, é isso aí, galera. Daí foi essa gamezinha básica aí. Do Battlefield 1. Né? Battlefield 1: Tanto faz. É um 1. Pronto. Guerras antigas: nada de passarinho voando, igual Black Ops. Nada de Titanfall voando, nada de armas super poderosas. Só rifles, carabinas, metralhadoras do tempo de. do tempo de quem? Tempo de minha avó? Não, ah, não sei. Pode ser do tempo do meu bisavô, né? Quem sabe? Bom, galera, é isso aí. Se vocês gostaram, deixa um like aí, certo? Me ajuda muito, né? Compartilhe nosso canal e quem não conhecia nosso canal que chegou aqui agora, inscreva-se no nosso canal, peça vídeos aí, digam o que vocês querem, certo? A gente tá aqui para colaborar, comunidade do Xbox One Brasil. Valeu galera, um abraço para todos vocês, fui.